Sinopse do livro O Homem de Deus. Ele veio mudar o mundo. Jesus não estava delirando quando disse que nós faríamos obras iguais, e até maiores do que ele fez. Ao ler este livro, você se convencerá de que praticamente vivemos no piloto automático, de que praticamente não estamos fazendo uso das nossas enormes potencialidades. Você aprenderá a se livrar das garras dos controladores que estão por trás da mídia e certas religiões. Aqui, neste livro, de conhecimentos inéditos, você encontrará mensagens de grande valor em filosofia psicologia, teologia, cosmologia, saúde, relacionamento marido-esposa, educação dos filhos, evolução humana, livro que, de agora em diante fará parte do seu viver, como joia de inestimável valor. Em essência, é um livro que pretende agradar religiosos, não religiosos e ateus. Embora fale de Deus e Jesus Cristo, fala também de vários outros assuntos sem congelar a mente das pessoas, nem reuni-las num templo de pedras. Neste livro, haverá respostas para várias questões. 1. Qual é a origem das doenças? 2. Como o homem apareceu neste planeta? 3. Como se fizeram os idiomas? 4. Como surgiram o sol e os planetas? 5. Como surgiram as árvores, o ovo, a galinha, a baleia, o dinossauro? 6. Nós temos autonomia. Nós somos controlados. Por quem? 7. O que é o poder sutil? Este livro, de 8 horas e 12 minutos, em áudio, está disponível neste mesmo canal, inclusive com PDF para acompanhar a narração. Acesse pelo celular, e use o fone de ouvido para deliciar-se com a maravilhosa narrativa.